Pênis curvo, é normal? Roda a vinheta, bebê! Olá, tudo bem? Eu sou Nani Maravilha, educadora sexual. E a curva no pênis é normal, desde que seja uma curva moderada. E o que seria uma curva moderada? Uma curva menor que 30 graus. O pênis ele pode curvar para a direita, ou para esquerda, ou para cima, ou para baixo. Mas não pode doer. No sexo também se doer, gente, qualquer dor, procure o seu urologista. Mas a curva é normal desde, desde que seja inferior a 30 graus. Então você atenha isso. E sempre que tiverem dúvidas, meninos, o que, que eu falo sempre para vocês? Uma vez pelo menos no ano, vá ao seu urologista. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Um super beijo e até mais! Meninos, vocês sabiam que o pênis curvo ele consegue atingir o ponto G dependendo da posição que você tiver mais facilmente?